Nossa essa pesquisa ela ainda está no início e ela apresenta uma inúmera gama de aplicações, a parte educacional, imagina que tu pode ter uma sala de aula virtual e tu está dentro mesmo do, de, um, de um prédio histórico, uh, na parte de educação histórica, na parte de educação patrimonial também, uh, ensino de física, imagina que a gente pode uh, criar um ambiente virtual e simular as leis da física e alterar elas a nosso bel prazer. E aí quando a gente está num ambiente virtual, a gente tem diversas dificuldades e diversas oportunidades. Uma delas é como é que a gente interage nesse ambiente, como é que a gente anda, como é que a gente interage com os objetos, como é que a gente se comporta. E aí para fazer isso a gente está fazendo uma pesquisa aplicada, digitalizamos já uh, diversos monumentos de fachada de prédios históricos da URBS, digitalizamos já dois prédios históricos da URGS e aí a gente está trazendo isso aí né, para a realidade virtual e testando uh, formas de interação.